Olá, eu sou a Maria do Blog Love Maria e hoje coloquei no. hoje ou ontem? Ontem Coloquei no Instagram, no Instagram Stories, aqueles coisinhos de fazer perguntas e este é as vossas perguntas tão interessantes que decidi fazer um vídeo sobre isso e o vídeo de hoje vai ser um bocadinho diferente, vai ser uh, um vídeo onde eu vou-me preparando para gravar vídeos para vocês, faz sentido? E à medida que eu vou preparando as coisas para fazer o próximo vídeo para vocês vou responder as vossas perguntas, e as vossas perguntas são super interessantes por isso, se vocês quiserem saber o filtro que eu tenho usado ultimamente se vocês viam desistir do amor ou não as apps que eu tenho no um telemóvel e, uh, e o que eu gostei de fazer mais nestas férias, por exemplo é só que a assistir, espero que gostem Eu vou primeiro dar uma arrumação no meu quarto porque eu vim de viagem com o uns dias e ainda não consegui pôr no meu quarto decente está assim um bocado um caos Sou trabalhadora independente e eu trabalho a tempo inteiro e sou web designer num, numa empresa. Nós até podemos dizer que eu sou trabalhadora independente na parte do YouTube, parte do blog, uh, de fotografia, mas como vocês já devem ter percebido, eu tento fazer o mais possível. Como eu vos disse no meu vídeo de formas de ganhar dinheiro, eu tenho várias formas e para além da minha, do meu trabalho principal, que é a tempo inteiro, por isso eu tenho que organizar a minha agenda de forma a conseguir fazer tudo o que eu quero fazer posts para vocês no instagram, tirar fotos, gravar vídeos e gui -se vídeos um, e também trabalhar noutras coisas como fotografia e ilustração mas assim, uma forma muito rápida, tenham uma agenda dá imenso jeito vocês saberem o que vocês têm que fazer no dia a coisa mais importante e a coisa que eu acho que me ajuda muito é fazer pequenas listas do que eu tenho que fazer no dia porque assim eu não perco concentração e consigo fazer tudo o que quero Uh, do que ir para o dia sem saber exatamente o que eu tenho que fazer e gastar mais tempo numa tarefa que nas outras todas e acabo só por fazer uma ou duas e assim consigo fazer tudo o que eu quero e ser super produtiva Ok Ainda não está perfeito, mas já me ajudou imenso a concentrar-me por isso agora vamos passar para a parte da maquiagem As únicas coisas do iPhone que tive na mão não eram minhas, uh, eram do nono. Há cerca de um mês ele tinha um iPhone neste momento ele tem um ASUS, um Zenfone e ele tem um MacBook, por isso, uh, são as únicas coisas da Apple que eu tive acesso. Os aplicativos que eu uso normalmente são o VisualCam, o Afterlight, um, o Instagram. Estou a usar o Facetune, porque agora é gratuito, por isso vejam-se, aproveitam também. uso o Tudoist para ver as tarefas que eu tenho que fazer no dia e ajuda-me imenso, porque uh, liga diretamente ao meu calendário do Google e assim, consigo ver como é que, o que é que eu planeei nesse dia, o que é que eu consegui fazer nesse dia e dá muito mais jeito assim e eu neste momento vou usar o YouCam Makeup para fazer algumas coisas para vocês no YouTube um, para colocar um bocadinho de maquilhagem nas minhas fotos uh, das thumbnails e assim porque eu não costumo usar grande coisa como vocês estão a ver e assim dá aquele ar extra e tenho o Follower Assistant para ver uh, as pessoas que eu sigo e não me seguem um, e para ver as pessoas que me deixam de seguir, e coisas assim, e dá muito jeito, e isso é fixe. Estou a receber imensas um, perguntas, um, a perguntar o que é que eu costumo, como é que eu tenho evitado as minhas fotos ultimamente? A resposta mais rápida é, tenho usado imenso o filtro P5 do qualquer acho muito, muito bonito, mas claro que dá aquele ar mais dark às minhas fotos, que eu não desgosto, mas muita gente não gosta. Eu não consigo ter um feed com um tipo, com, pouco, com pouca edição, porque eu acho que depende muito do meu estado de espírito, então eu acho que devia, de certa maneira, deixar-me ir e deixar editar como eu sinto. Por isso eu acho que nunca vou conseguir ter um feed muito normal, se isso faz sentido. E é por isso que o meu feed muda ao longo do tempo, <risos> muito. Muito simples. Agora vou ver o que é que eu tenho para vestir. E eu acabei de vir de, de férias com o Nuno e não tenho grande roupa, está quase tudo para lavar, por isso, por falar nisso. O Matheus perguntou uh, que foto é que eu gostei uh, mais de tirar e o que é que achei mais interessante nas férias. E eu e o Nuno fomos andar de malta d'água, de por isso foi incrível, foi a primeira vez que andei e, uh, embora eu tenha dito no vídeo que foi horrível, eu gostei mesmo muito da experiência. E a foto, nós não tiramos grandes fotos porque tentamos estar o mais longe, longe possível uh, dos telemóveis e das redes sociais, mas qualquer uma das fotos que nós tiramos uh, achei-as super super queridas. Ok, vamos tentar arranjar alguma roupa para vestir que tenha a ver com o meu próximo vídeo, ok? É a coisa mais simples do universo, mas vai fazer sentido. Vai ser um vídeo de imitando fotos de Tumblr. E eu e o Nuno achamos essa pergunta super querida. E tivemos completamente a mesma reação, achamos que a pergunta foi super super fofa. A Cátia perguntou há quanto tempo é que nós namoramos. E nós namoramos há cerca de dois, dois anos e meio, um bocadinho mais que isso. Mas sim, foi super fofo e obrigada pela tua pergunta. E agora vou uh, ver o que é que eu vou precisar para o vídeo. Eu acho que vou precisar da minha lente uh, 50mm e da minha lente de 35mm e o máximo de ajuda possível porque eu vou fazer um imitando fotos tumblr e vai ser sozinha, como é óbvio que eu, pronto, não tem ajuda por isso se eu tiver a comprar de um lado, a minha câmera compacta do outro a filmar e quem sabe o meu telemóvel, mas acho que não, acho que vai me ajudar imenso eu comecei a interessar a fotografia desde muito nova eu uh, tive um livro que eu ainda tenho ali se vocês quiserem ver que é o meu primeiro livro de fotografia e chama-se mesmo assim e este, este livro veio com uma máquina fotográfica analógica uh, e foi a minha primeira câmera de sempre e, e eu me de ter imenso das fotos e foi mais ou menos desde aí que eu comecei a tirar imensas fotos é uma coisa que já me chama como bem há muitos, muitos anos Há muita gente que me pergunta se eu vou continuar a fazer os vídeos de editando vossos seguidores e avaliando os vídeos de seguidores, por isso a resposta mais rápida que eu vos posso dizer é que, claro que sim eu quero mesmo mesmo muito muito muito muito continuar essa série e vocês gostaram tanto dela que é óbvio que eu tenho que continuar e em relação aos vídeos de Sims eu estava a pensar muito sinceramente em desistir de criá-los como o feedback não foi assim muito bom achei que vocês não iam gostar um, de ver mais mas eu tenho recebido muitas mensagens de vossas a pedir para continuar por isso é provável que eu continue, mas um, se o meu canal começar a diminuir de seguidores, vocês já sabem o que é que é, porque perdi imensos seguidores a fazer esses vídeos. Mas se vocês gostam, se quem está aqui no canal gosta, é melhor continuar, acho eu. Por isso, mais vídeos de Sims em breve. Hate, eu não recebi propriamente título pessoas que eu conheço. Já soube de pessoas, amigas de amigos meus, que acharam que eu parecia muito fútil pelo tipo de conteúdo que eu colocava aqui no canal. E já tive algumas pessoas a dizer que não percebiam porque é que eu fazia isto, mas tudo bem. Acho que a maior parte dos comentários que eu costumo receber, assim, mais negativos, é a dizer que eu não, não percebo nada que eu digo, só que há formas de dizer isso, e não é preciso insultar. E acho que é isso que torna um comentário uma crítica em um insulto, mas por acaso não tive assim grandes problemas com hate no YouTube, o que é ótimo. Não quero disso aqui. Não quero mesmo disso aqui. Não. Eu sinto que tive muita, muita, muita sorte com as pessoas que têm aqui no canal, porque vejam só o tipo de o tipo de, de pergunta ou comentário que eu recebi. Mas é mesmo, mesmo, mesmo, mesmo, mesmo, e eu não, não os mereço, mesmo. Eu meto um m e 66 e acho que não gostei de escolher um sítio específico para morar. Eu quero conhecer o um máximo de sítios possível. Uh, eu adoro viajar e adoro conhecer culturas novas e espaços novos e muito sinceramente não sei bem onde vou acabar por morar. Uh, um dia. Mas espero dar um bocadinho a volta à questão desde que eu esteja bem no sítio onde estou e esteja feliz, acho que isso é o mais importante O Rosa é um amigo meu uh, há muitos, muitos anos por isso ele quer criar um canal de YouTube, mas não tem coragem por isso eu vou deixar o link alguns uh, aqui do canal para ele começar Eu adoro Shane Dawson, qualquer tipo de vídeo que eu faça eu acho super interessante Gosto do ela, gosto do João o irmão dela Gosto imenso do Mataias, acho que ele tem imensa piada. A Meredith Foster e a Ava do My Life is Ava. Eu gosto muito de, do YouTube em si e gosto de, de vários YouTubers, isso não dá para explicar um, mas esse é mais ou menos o que eu costumo ver normalmente. Obrigada Carla por este comentário, tão querida. Eu não sei se sou awesome, mas <risos> obrigada. E também não sei se sou muito fotogénica, acho que isso é uma coisa que se vai treinando Tempo. Se soubermos os nossos ângulos, começa a ser tudo mais fácil e começam a tirar fotos melhores instantaneamente. Por isso, treinem os vossos ângulos, tirem várias fotos, que vossos amigos e de certeza que vocês conseguem ser fotogénicos. Eu não sou muito, eu simplesmente escolho as melhores fotos. Vocês não sabem quais são as fotos que ficam do lado. O Diogo. Eu fiquei bem chocada quando vi aqui o Diogo, que eu nem sabia que ele me seguia, nem sabia que ele tinha Instagram. O Diogo andou comigo, acho que num de ar. Uh, e é estranho ele fazer-me esta pergunta, quer dizer, não é estranho, acho, acho que condiz completamente com ele que eu sempre achei que ele era assim um romântico perdido e acho que a pergunta dele pode ser, pode ser lida de duas maneiras, acho eu pode ser se vale a pena insistir no amor caso vocês ainda não estejam com a pessoa que gostam e se vale a pena ir atrás ou se... Um, se vale a pena insistir no amor quando vocês estão com uma pessoa e sentem que há alguma coisa que se está a perder e se vale a pena continuar. Acho que para as duas perguntas há uma resposta bastante simples, mais ou menos. Vocês têm que se perguntar se vocês gostam da pessoa como ela é, com os seus defeitos e qualidades, ou se vocês têm uma ideia feita da pessoa, uma ideia romantizada da pessoa. E se é isso que vocês se apaixonaram. E, e se for o primeiro bocado, eu acho que vale sempre a pena insistir e lutar porque nenhuma relação funciona sem esforço e é isso, e eu tenho que seguir o Diogo que eu acho que não o sigo, nem sabia que ele me seguia. Recebi aqui uma pergunta que eu achei muita piada e a perguntei, gostava de saber se alguém te leva a sério quando te zangas <risos> uh, porque tens uma voz tão calma e doce que seria igual a estar a discutir com um unicórnio e por acaso tem piada estar-me a falar do Diogo porque alguma vez, não sei porquê fiz um olhar ao Diogo assim e ele gritou e achei super, super interessante. Eu não sei se ele se lembra disso, que já foi há muito tempo, mas achei imensa piada porque não achava que eu era uma pessoa assustadora. Se calhar ele estava só a brincar comigo, mas é uma coisa que eu me lembro há longos anos, não sei porquê. Mas eu não costumo estar zangada, o que me ajuda, porque eu acho que ninguém me ia levar a sério. E, e sempre que eu estou assim um bocado chateada ou triste, assim, qualquer coisa, não dura muito tempo. Principalmente se eu tiver a ver do nome que ele começa a fazer palhaçadas eu começo a me rir e depois já não estou chateada com nada. E é isso, eu agora vou tentar, já são 4h40. Uh, agora eu vou tentar gravar outros vídeos para vocês e era isto que eu queria, falar um bocadinho com vocês. E espero que vocês tenham gostado. Eu não consegui responder a todas as gente mas vou deixar o máximo de pessoas que eu conseguir aqui, deste, aqui dentro deste retângulo. Por isso, quero-vos agradecer imenso as perguntas e os comentários fofos. E é isso, espero que vocês tenham gostado e vemo-nos no próximo vídeo.